O projeto Arroz Sem Defensivos chega à fase de colheita da safra 2022-2023. O produto foi cultivado pelo Grupo de Pesquisa em Arroz Irrigado e Uso Alternativo de Várzeas da UFSM, o GIPAI. A lavoura utilizada para o experimento possui cerca de 1,2 hectares de área plantada na UFSM. A produção deste ano deve render em torno de 190 sacas por hectare, um crescimento de 11% em relação à safra anterior. A produtividade tem sido semelhante, né? um pouquinho abaixo no sistema tradicional convencional de produção. No entanto, a gente não usa herbicidas, nem inseticidas, nem fungicidas, que é um, um valor considerável no custo de produção. A gente também trabalha um pouco, gasta um pouco mais de energia com óleo diesel controlando plantas daninhas, porque tem dois focos importantes nesse processo. A gente, indivíduos adultos de plantas daninhas, não devem ser permitido que eles se multipliquem. E nós, ao mesmo tempo, temos que reduzir o banco de sementes. Esses dois princípios são muito importantes e que é um dos legados né, que esse sistema deixa para o sistema tradicional de produção. Outro aspecto é que, nesse sistema, a irrigação é mais precoce, é mais cedo ainda. Então, o nivelamento da área, a adequação da área tem que ser mais precisa, melhor, porque a lâmina d'água tem que ser uniforme, já que a gente vai irrigar cedo, com plântulas pequenas as plântulas sofrem mais. Né? Um outro legado é a questão dos biológicos. Apressou a necessidade do conhecimento de, desses biológicos, porque nós podemos ter pragas, doenças, como bicheira da raiz, percevejos, né? ou algumas doenças que não têm resistência à varietal. A gente usa a variedade com resistência varietal a doenças, as principais doenças, mas tem algumas que não têm ainda resistência incorporada. Então, nós precisamos desenvolver, estudar, ver quanto esses biológicos podem contribuir para nos ajudar a controlar uma eventual ocorrência de uma praga ou uma doença. Então, esse é um outro legado importante. E um terceiro aspecto é que a equipe tem que estar bem capacitada, bem treinada e motivada, porque aqui, mais do que o sistema convencional ainda, o momento de fazer se define, define a lavoura, é o detalhe que define a lavoura. Então a equipe tem que estar bem capacitada, assim como os produtores, os técnicos, né, para que a gente possa fazer as coisas sempre no melhor momento. A iniciativa, além de ser uma demanda do mercado, também garante aos agricultores familiares um acréscimo na renda a partir de um novo produto com valor agregado. É um produto diferenciado. E por outro lado, tem consumidores que não gostariam de consumir um produto onde, sabendo que, embora não tenha resíduo de herbicidas, inseticidas ou fungicidas, tenha sido aplicado na lavoura. Então a gente tente, tenta atender também esse segmento de consumidores. Trabalho que também motiva os alunos a desenvolverem novas pesquisas. Ano passado eu comecei com um projeto do, nesse sistema arroceoso defensivo, trabalhando com adubação. E no fim do, do ano, quando eu terminei a colheita eu fiquei com alguns, algumas pulguinhas atrás da orelha em relação ao controle de doenças e, e pragas né, no arroz nesse, nesse sistema. Então eu busquei algumas alternativas para sanar essas minhas dúvidas. Uh, hoje em dia, na soja, a gente tá, tem muita muitas muitas soluções de AD biológicos para a soja, só que no arroz ainda tem muito pouco estudo. Então eu estou tentando trazer um pouco da soja para o arroz para ver se a gente consegue... Uh, algumas soluções nesse sentido. Após quatro meses de produção, o arroz está pronto para ser colhido. Agora, o grão deve ser encaminhado a uma cooperativa, onde passa pelo processo de limpeza, secagem, armazenamento, além da industrialização. De lá, o produto sai pronto para venda e também para o consumo. Após a colheita, uma amostra vai para o Laboratório de Análises de Resíduos de Pesticidas, o LARP da UFSM a gente já sabe que não deve ter resíduo porque a gente não usou na lavoura. Mas é preciso ter um laudo, então o laboratório nos fornece mais essa garantia, né? mais uma garantia ao consumidor da qualidade do produto também nesse aspecto de contaminação. E para garantir que o melhor produto chegue à mesa do consumidor, diversos parceiros se somaram à iniciativa, como o Instituto Rio Grandense do Arroz, Emater, Prefeituras de Dona Francisca e do Soturno, Grupo Meta de Agudo e a Cooperativa Campal de Nova Palma, além da Polifeira do Agricultor. Juntos, eles acompanham a produção de cinco propriedades rurais da região, que totalizam 21,7 hectares de área plantada.